Aí, pessoal, tudo belezinha? Seja muito bem-vindo aqui ao seu canal Game TV. Eu sou o Rodrigo. O que aconteceu com Tera Online, pessoal? E, infelizmente é mais um MMORPG fantástico, fabuloso que vai à falência, pessoal. Por que será? Talvez uso de hack demais, talvez má administração ou quem sabe bugs demais. Vamos descobrir aqui hoje, pessoal. Quero te convidar, você que curte aí, assim como eu, MMORPG, a se inscrever no canal aí abaixo, ativar o sininho e também deixar a sua opinião com o seu like para ajudar a comunidade de Tera aqui do canal, beleza? Tera Online foi se encerrado aí oficialmente no dia 30 de junho, do ano passado aí né, infelizmente fechou as portas pelo uso desenfreado aí do pay -to win pessoal. E os players pareciam não tão dispostos aí a gastar um carro popular por ano para manter seus bonecos, né? E um alerta aí o Perfect World também, né? O Perfect World é um game super pay -to win que você gasta horrores. Tu gasta uma casa popular para se manter no game, de verdade, entendeu? E alerta aí o PW. O Terra é, Online seguiu, infelizmente, esse caminho. peito em desenfreado, esvaziou o game, mas me pareceu muita má vontade aí em continuar o game, né? A decisão, porém, partiu dos próprios developers do game, tá? A Gameforge nada pode fazer, não ser aceitar, né? Lembrando que era outra empresa aí, antes da Gameforge, né? A Gameforge assumiu o jogo só para deixar um gostinho de saudade, né? E para irritar os players. Ali eles lançaram um evento ali que dava encantamento, dava Gold né, dava XP a mais. Lançaram um super evento aí no finalzinho do jogo né pessoal, só para dar saudade nos players né. E aí se encerrou em 30 de junho o game pessoal, infelizmente tá. Não sei porque, mas quatro coisas costumam ferrar um jogo online famoso e bom pessoal. São elas, bug em excesso, segundo, é, má administração, Terceiro, Pay to win, que foi o caso aí do Tera Online E o último, uso de hack. O player vai lá, usa hack, animadão, né? Foi me dar bem, isso ferra o jogo, tá? Depois vai lá, o GM ou o técnico em TI da empresa lá, conserta o bug que veio do hack, né? Fica bom. Depois vai lá, de novo o player, né? O BR lá, né? E vai com o novo de novo de hack lá e estraga o jogo. Aí cansa, né, pessoal? Mas, no caso do Tera, realmente foi o Pay 2 desenfreado aí, né? Com updates absurdos, né? Que realmente andou para trás o game. É, foi uma notícia bem triste, né? Porque os players tinham um carinho muito grande por esse game aí, né? Mas a verdade é que também as classes novas foram estragando o jogo. A dificuldade do game foi ficando para trás. Porém, as classes iniciais eram muito boas, bem desenvolvidas e bem trabalhadas, porém se percebeu aí uma certa má vontade nas classes novas, como por exemplo o Genderlock. Todo respeito aí a quem curte a classe, mas é apenas a minha visão bem óbvia, certo? Entre outras classes mais. A dificuldade do game ficou para trás. Porém, ter Online será sempre lembrado como um game incrível, aí. e um game com mecânica fantástica, foi um dos melhores games estilo action, eu joguei na minha vida, entendeu? Mecânica fantástica, porém senti alguma má vontade aí da empresa, né, em manter o game. Parece que entregou a toalha muito sem esboço, sem reação, certo? Por que não criar aí um novo mapa, uma nova história, uma classe bem elaborada, ou então elaborar um novo modo de jogo? Então se entregou a toalha, é muito fácil aí se desistindo do Terra Online. Por enquanto, né? vai saber se alguma Empresa futura aí Vai assumir de novo o Terra Online Tal como foi o Por exemplo ali, o Grand Chase Tal como foi o Lunia o Lunia tenta agora se reerguer das cinzas né? Não conseguiu ainda né? Porque os players se espalharam Ficaram meio é, Sumidos, né? então é difícil Mas torcemos que o Lunia Se recupere, assim como Futuramente o Terra Online, por que não Alguém assuma aí esse game, já pensou uma Blizzard da vida? Assumiu o Tera? Aí sim, hein? Bom pessoal, fico por aqui então. deixa o seu comentário com a sua opinião aí abaixo, tá bom? O que, que você acha? Por que será que fechou o game na sua opinião, tá? Se é um motivo que eu citei aqui, que eu acho que é, mas de acordo com a sua opinião pode variar. Também deixe o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Eu sou o Rodrigo, obrigado por assistir.